Você sabia? É lenda essa história de que votos nulos obrigam novas eleições. Confira esta e outras curiosidades no aplicativo Guia do Voto. Baixe grátis.